Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim. E saiba, meus amados irmãos, emagrecer é bom. Saiba que, embora existam muitas formas de emagrecer, com muita informação que tem por aí, às vezes as pessoas ficam confusas. Então, como resolver isso? Tem uma, uma coisa bem simples. Abaixo desse vídeo, onde está a descrição desse vídeo, tem um blog. E nesse blog tem treinamento online que te ensina passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Acesse o treinamento e descubra as coisas. Oh, mm -hmm.